Bora lá começar mais um vídeo aqui no canal, hoje o vídeo eu vou mostrar pra vocês como que tá lá o terreno A primeira etapa da construção, o valor que a gente gastou e vou explicar certinho lá como que tá Gente, vocês vão notar que no começo, né, quando eu vou colocar as fotinhas aqui, quando eu comprei o terreno em 2017 Eu fiz a ligação da água e aí vocês vão ver agora que a, água, a caixinha de água não tá mais lá foi porque a gente foi roubado, roubaram a nossa caixinha, a gente teve que ir lá no Davos, fazer um boletim de ocorrência, então a gente não pediu para ligar de novo porque não está murado. Então, por isso que vai ter essa diferencinha, no comecinho lá em 2017 a caixinha de água e agora, assim, atualmente é, tá sem a caixinha. É, então, vamos começar pelo valor do terreno. Gente, eu comprei meu terreno por R$ 55 mil em 2017 é, a gente deu uma entrada de R$ 5.500 e, e parcelou o resto em 15 anos. A parcela do terreno é crescente, todo ano ela tem um ajuste e teve ano que aumentou 15, teve ano que aumentou 20, teve ano que aumentou 50. É, eu acho que compensa sim comprar um terreno por conta que não são 30 anos, são 15. Aí a pessoa fala: ah, mas é uma casa pronta. Mas, geralmente, a gente compra uma casa pequenininha, e tem que aumentar, então, é, às vezes o terreno acaba compensando. No meu caso, compensa porque eu não, nem tô pagando a mão de obra. Quem tá fazendo é meu pai, ele é pedreiro e tá me ajudando é, com a gente nessa, nessa construção. Então, aí a gente pagou, né, deu, comprou o terreno por 55 deu uma entrada de 5.500 e parcelou o restante. Depois, gente, a gente, logo que nós já comprou, liberou o terreno para construção, é, nós é, fizemos a ligação da água. A água a gente tem que comprar aquela caixinha de ferro no DAI, mais o registro e mais para fazer a ligação. Tem a caixinha de ligação. Ficou no, 200, no valor de 220 reais. Tudo isso. A caixinha, o, o hidrômetro que a gente compra e para fazer a ligação. Podia parcelar na, na na conta da água esses 220 mas a gente já preferiu pagar porque a gente não achava que ia vir fatura mesmo que não tendo consumo, tem uma taxa lá mesmo você não tendo consumo você tem que pagar e depois a gente fez esse, essa, essa ligação, o terreno ficou parado lá cinco anos. Nós não mexemos nele durante cinco anos. Quando a gente ligou, eu, eu e a Juliana estava trabalhando, tínhamos a intenção de já começar a construir. Mas eu saí de serviço e aí o terreno ficou parado lá durante cinco anos. Aí agora, em 2021, a gente falou, vamos começar a mexer porque eu preciso sair aqui onde eu moro. E aí começamos é, fazendo a terraplanagem. Terra planagem, mais em conta que eu achei aqui foi no valor de R$ é Saiu 15 caminhões de, de terra e mais dois que ficou lá no terreno, porque sempre precisa comprar um pouquinho de terra. Então, a gente tirou, né, nivelou o que tinha que nivelar. E ficamos com dois caminhões. Meu pai falou, ó, oh, deixa dois caminhões pra mim, porque vai precisar na hora que vai nivelar o terreno. Sempre precisa. Pra você não ter o gasto de ter que comprar a terra que você tirou, já deixa lá, fala pro cara deixar, não, quero dois caminhões aqui. Aí a gente deixou um caminhão na, na, no vizinho, né, que é um terreno baldio, e um ficou no terreno. Depois vocês vão dar pra perceber que vai ter dois montinhos de terra um do lado e um dentro do meu terreno. Por conta disso. Então, já fica uma dica: quando for nivelar fazer a terraplanagem, já deixa já um caminhão, dois caminhões que seja. Converse com o seu pedreiro para você não ter que comprar novamente a terra que você já tirou, porque é caro para comprar caminhão, gente. Depois da terraplanagem, a gente comprou areia. Pedimos três vezes areia. É, aí deu 5 metros, né? De, de, de areia. Ficou no valor de 365. Gente, eu tô colocando o valor total já numa pancada, só pra simplificar, mas a gente foi pegando conforme foi andando a obra, porque não ia ter espaço pra colocar todo esse de material, e uma que a gente vai, como a gente entrou em processo com a construtora, aí ele tá pagando parcelado, então ele dá o dinheiro, a gente compra o material. Paga a gente, a gente compra o material. Então, é, eu só coloquei tudo numa pancada só pra não ficar picadinho, e pra mim não esquecer também. Então, aí a gente pediu é, a primeira vez... 2 metros de areia, inclusive a gente comprou areia no lugar, o cara não deu a, a, os 2 metros, deu 1 um metro, a gente mandou três, três pedreiros lá avaliar, e os três falaram, não tem 2 metros de areia. A gente entrou em contato com o um fornecedor, eles tiraram dele, de, tirou o corpo dele, falando que estava que certo e não estava. Tanto é que a gente tem a foto, vou deixar aí pra vocês verem, a foto do da areia que eles me entregaram, e da outra pessoa que, que eu comprei. Esse aqui foi o que eu comprei a primeira vez que veio errado. Esse aqui é a segunda remessa que eu comprei que veio certo, os dois metros, realmente. Triste, gente, vem de pagar caro pra pessoa passar a perna. Agora sim, dois metros. Então, aí a gente pediu 5 metros de areia. Cada, a primeira vez que a gente comprou, 70 reais a segunda, 75 o um metro. No valor total, né, de 365. Nessa fase que a gente tá da construção, tá? É. Aí, gente, depois nós compramos a areia fina. A areia fina a gente comprou, mas usou só para fazer o murinho de arrinho ali, bem pouquinho. Ficou lá, tá lá até hoje, não pedimos de novo. Tá lá os dois metros, que não é dois, é um, né? Foi a primeira vez que a gente comprou que veio errado. De, e, aí deu 140, que a gente tinha pedido dois metros, né? E era 70 reais cada, cada metro quadrado. Depois nós pedimos pedra. A pedra também foram 5 metros, e a primeira remessa nesse lugar, e as outras em outro fornecedor. E aí, no valor, esse 5 metros ficou no valor de 425 reais, 425. O tijolinho comum, para fazer o murinho de arrimo na lateral do vizinho, que depois eu vou explicar no final do vídeo, vou deixar um vídeo explicando tudinho como que tá lá. E o, o murinho de arrimo que a gente teve que fazer, porque a casa ficou é, um pouquinho mais... Mais alta do que a do vizinho, que a do vizinho tava muito baixa, e aí a gente comprou o tijolinho, né? Comum para colocar na. para colocar ali na, na, na lateral do muro dele. Teve que fazer o muro de arrimo. E foram 1.500 tijolos. O tijolo tava saindo 400 reais o milheiro. Aí a gente pagou então 600 reais, total de 600 reais. O tijolo novo furos, pegamos 2.000 mil tijolos, 750 reais. O, o milheiro, então, ficou no valor de R$ reais o total do tijolo. A madeira de pinos, que a gente comprou para fazer a, a caixaria da, da casa, a gente não abriu o, aquele buraco que faz, né? com o buraco a gente fez com, com a caixaria. E aí, foram 30 metros de, de madeira de pinos, no valor total de R$ reais Depois, o vedalite, né? Pra gente fazer... No lugar do cal, colocou o vedalite para fazer aquele murinho de arrimo. e no valor de R$26,0, 3 quilos de arame para fazer a amarração da ferragem, é, no valor de R$ reais total, cimento, a gente comprou 29 sacos. Gente, a gente pegou de pouquinho que nem eu falei, foi fracionando conforme liberava o dinheiro. E deu no valor de R$ 830,00 até nessa fase. Aí nós compramos também a Treliça H8, 48 metros, no valor total de R$ 513,00. A Treliça H12, 30 metros, no valor de R$ 370,00. O Ferro, 5 por 16, 48 metros, é, no valor total de R$ 186,00. O ferro 1 um quarto, 60 metros, 164 reais. E o ferro é, 3, ba... 3 barra 16, que foi 108 metros, no valor total de 142 reais. E o 3 barra 8, é, 120 metros, no valor total de 627 reais. Uh, aí teve o poste, que a gente colocou, faz bastante tempo, tá esperando a CPFL ligar, na verdade, já tem quase um mês. O poste a gente pagou 850 reais não paga pra fazer a ligação do poste, é, não pagamos o relógio, é, só o, o poste mesmo que a gente paga, e isso é bem legal que não é um, um gasta menos, né, porque como a gente sabe, tá tudo muito caro. Gente, esses materiais sem a entrada, eu gastei, 9 mil reais, sem a mão de obra, somente material, gente, só material. Bianca, o que, que deu pra fazer com esses 9 mil reais? Com esses 9 mil reais, a gente conseguiu fazer, é, nivelar lá o terreno. Gente, é outra coisa, deixa eu falar. Antes da gente pedir pra fazer, né, o, fazer o antes do trator passar pra fazer o, o nível do terreno, meu pai foi lá, marcou certinho, tanto que ia ter que tirar, e, e tinha que também tirar a parte da vegetação. Se você deixa com a parte da vegetação, é mais caro, então a gente fez, limpou tudo o terreno lá, tirou toda a, a grama, o mato que tinha, tirou sujeira que vizinho joga de construção, joga de outro, quando eu ver, uma zona, meu terreno era super limpinho, vocês vão ver depois, tem umas outras fotos que vocês vão observar que tá, nossa, super sujo, sujeira do, dos próprios vizinhos mesmo que vai jogando e fica lá. Então, aí a gente tirou todo aquele mato, a gente conseguiu fazer, então, a terraplanagem do terreno, conseguimos fazer todo o buraco ali, todo, abrir toda a caixaria em volta do terreno para fazer o muro, já tá tudo certinho para levantar o muro. Conseguimos abrir o buraco da, da, da casa, já dos cômodos, conseguimos abrir o, as brocas, todas as brocas, se eu não me engano, são 20 brocas, depois eu vou colocar aqui no vídeo para confirmar. E algumas mais fundas, por conta que a parte do fundo, ela é, ela é terreno, e a parte da frente ali na lateral, ela é casa normal, não vai ter construção em cima, então, ela um, uma ferragem mais barata, um, um, um, aquele, aquele buraco, né, que fala que a gente fez caixaria, mais fininho, não precisa ser tão largo igual a parte do fundo, que é mais largo, que os buracos são mais fundos e as ferragens são mais grossas, então a parte ali daquela lateral, ela é um pouquinho menorzinha do que a parte do fundo, que tem que ser uma estrutura mais forte, porque a parte do fundo vai ter um sobrado, vai ter dois quartos em cima e um banheiro. Então, é, a gente conseguiu fazer tudo isso, abrir todas as brocas, fechar com concreto, com a ferragem e a, já a parte da casa todinha já tá desenhadinha todo certinho, então, aí a gente conseguiu fazer isso. Agora, a, a próxima etapa nossa vai ser é, começar a levantar os tijolos. Aí eu solto aqui pra vocês também é, como que tava tá a parte de tijolos. A gente demorou é, em torno de 13 dias pra fazer isso. O meu pai tá indo só de final de semana. Então, aí vai o meu pai, meu cunhado e o, o, o meu marido. Então, é, os três tá, tá, tá fazendo de final de semana. De, deu o final de semana, a gente está lá fazendo. Vou deixar aqui com vocês, então, o vídeo certinho explicando tudo que eu fiz lá. É, tudo bonitinho para vocês entenderem mais fácil. E, e encerrar essa primeira, essa primeira etapa. Eu vou deixar o vídeo aí para vocês assistirem. É, o, o antes, o depois... E como tá agora... Então, pessoal, primeiro a gente, né, passou o trator, nivelou, quer dizer, fez a limpeza do terreno, depois o trator veio, nivelou, deixamos os dois a areia, ó, lá, e tem lá no vizinho atrás do Juliano, tá vendo? Aqui, ó, ali tem areia, a terra também. Aí tirou, fizemos a abertura aqui, né, desse muro de arrimo, fizemos um muro de arrimo até lá no fundo, abriu esse, esse buraco, fez o muro de arrimo, impermeabilizou, e nivelou de novo. Aí depois é, a gente começou a fazer essa parte da frente aqui ó pra morar. Aí que também ó na hora que fez o murinho de rima já fez a os buracos do, da broca aí. Foram deixa eu contar aqui com vocês uma duas três quatro. 5, 6, 6, 7, 8, essa já é do tritura do sobrado, 8, 9, 10, esse também já é do sobrado, 11, 12, Sobrado com travesseiro, tá? Por causa da estrutura. 11, né? 12. 13. Sobrado. 13. 14. 15. Com travesseiro. 15. 16. 17. 18. 19. 19. 20, 21, 22, 23, 24 e 25 brocas, gente. Depois eu vou colocar certinho para vocês é, quantas brocas são de sobrado e quantas brocas são normal. Aí depois que abriu todas as os buracos, né, dessa parte da frente aqui, ó, aí nós fez essa, concretou primeiro, primeira, né, a caixaria daqui, esperou secar, para economizar madeira, né, e depois fizemos a parte do fundo, que foi a última etapa que a gente fez. E se encontra assim agora, agora é só a de mesmo de levantar os tijolos e começar a dar cara para casa. A CPFL, gente, pode estar ligado, eu tenho um mês... Ainda não veio ligar e estamos aguardando. Espero que vocês tenham gostado. É, compartilhe aí com os amigos quem está construindo, é, para dar dicas para mim, que nem eu dei para vocês o caminhão, né? Que é importante deixar já esse caminho separado para não, não, não ter dois gastos. E compartilha e siga se você não é inscrito Que vai rolar sempre vídeo novo aqui da minha construção lá, gente é, Tô super feliz com meus inscritos, quero agradecer muito é, Todo mundo comentando, fico muito feliz mesmo E isso me incentiva a, a gravar mais vídeo aqui pra vocês Espero que vocês continuem gostando Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau!